174. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, ó a tua lei é todo o meu prazer. 175. Viva a minha alma, e louvar-te á ó ajudem-me os teus juízos. 176. Desgarrei-me como a ovelha perdida, ou busco o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. E assim,